Olá, bem-vindo ao Papo Bitcoin. Meu nome é Eduardo e esse é o episódio 2. Como conseguir e utilizar os bitcoins? Como eu comentei no primeiro episódio, para receber, guardar e gastar os bitcoins, é necessário que você tenha uma carteira. Essa carteira nada mais é do que uma chave pública e uma chave privada, sendo que a chave pública, como o nome já diz, é aquela que você vai publicar ou enviar para quem você quer que te envie os bitcoins, e a chave privada vai ser aquela que vai dar acesso aos bitcoins que, que estão naquela carteira. Para criar uma carteira é muito simples e não custa nada. E pode ser feita em vários sites, que vou colocar o link de alguns no post, ou através dos programas, tanto para smartphone, iOS ou Android, ou para os programas de computador, tem para Mac, Linux, Windows, que são feitos para gerenciar as carteiras de Bitcoin. Então, se você está curioso para saber como é essa chave pública e privada, ou quer criar uma carteira para você, é só ir um desses sites e pedir para criar. Você vai ver que é super simples. Ou você pode baixar um dos programas, e tanto no smartphone quanto no computador, a carteira ela é criada automaticamente assim que você instala. A primeira coisa que o programa te mostra, é uma carteira nova e você vai poder, a partir daquele momento, já começar a usar. Quando eu digo usar, é começar a receber bitcoins, já que toda carteira, obviamente, nasce com o saldo zero. Agora que você tem a sua carteira, sua chave pública e sua chave privada, você vai guardar a chave privada, porque quem tiver acesso a essa chave vai poder gastar qualquer bitcoin que chegar nessa carteira. E com a chave pública você vai poder começar a receber os seus primeiros bitcoins. Como é um protocolo peer-to-peer, para receber os seus primeiros bitcoins, alguém tem que enviar para você. Não tem outra maneira. Aliás, na verdade tem. Você pode minerar esses bitcoins. Mas isso é algo que eu vou falar em um episódio sobre a mineração de bitcoins. Para conseguir os primeiros bitcoins, é um processo muito parecido como para conseguir qualquer moeda nova. Então, se você quer comprar dólar, você pode ir numa casa de câmbio ou você pode comprar diretamente de alguém que você conheça. Com os bitcoins é bem parecido. Se você conhecer alguém que tem bitcoins e que esteja afim de te vender aqueles bitcoins, você negocia um preço, transferência é feita, está tudo certo. Ou você pode ir em sites onde esse comércio é feito. Então, você entra no site, as pessoas que estão ofertando para comprar e pessoas ofertando para vender bitcoins. Você coloca a sua oferta lá e a partir do momento que alguém aceitou a sua oferta de compra, o site faz a transação e você pode então retirar do site os bitcoins e colocar na sua carteira. Uma vez com os bitcoins, eles são seus e você pode gastá-los da maneira que quiser. Aqui aparece uma característica muito interessante do bitcoin, que é o controle total que você tem sobre o seu bitcoin. Quando você tem uma conta bancária, se acontece algum problema com o banco, você perde todo o seu dinheiro. Se o banco falisse, houver um confisco, se acontecer alguma coisa e o banco quiser paralisar sua conta, você não tem o que fazer, o seu dinheiro está lá e você não tem como retirar. Quem viveu o início da década de 90 sabe muito bem do que eu estou falando. Houve o confisco da poupança pelo governo e quem tinha o dinheiro lá simplesmente ficou de mãos atadas. Hoje em dia, com, com os bitcoins, isso é impossível de acontecer, porque, porque como não existe uma autoridade central responsável pelo bitcoin, cada um é responsável pela sua própria carteira, não tem o que ser confiscado. Então, o governo não tem como, nenhum governo tem como simplesmente chegar e dizer que as pessoas não podem gastar os seus bitcoins. É, como, é muito parecido como se a gente tivesse voltado a a época do ouro, só que com muito mais vantagens. Eu pretendo fazer uma comparação entre Bitcoin e ouro, acho que tem muitas características, tem gente que não gosta desse tipo de comparação, mas eu acho que tem muitas características interessantes entre o ouro e o Bitcoin e eu provavelmente vou fazer um episódio mais para frente falando sobre essa comparação. Outra coisa interessante de notar é que o Bitcoin ele não fica em um lugar, Lembra quando eu falei sobre a cadeia de blocos? Pois é, nela contém todas as transações desde 2009. Então é através dela que é possível saber o que, quantos bitcoins estão em cada carteira. Como essa informação ela é obtida através da corrente de blocos, você não fica nada com você além das chaves. Então uma vez que você criou as chaves, nos sites ou através dos programas, se você tiver isso anotado, e obviamente guardando a sua chave privada em um local seguro para ninguém ter acesso, mas uma vez que você tem isso anotado, você não precisa se preocupar com mais nada, você não precisa nem ter computador para continuar recebendo bitcoins. Obviamente você vai precisar de um computador porque você precisa enviar, se você quiser gastar os seus bitcoins, você precisa enviar aquela informação de que você está transferindo seus bitcoins para alguém. Nesse momento você precisa de um computador para enviar essa transação para a rede e essa transação ser adicionada à cadeia de blocos. Mas para receber bitcoins, a única coisa que precisa é que você divulgue a sua chave pública, para que quem for enviar bitcoins saiba para qual endereço enviar. E o que acontece se eu perder minha chave privada? Porque como eu disse, é com ela que você consegue gastar os seus bitcoins. Bom, se você perde a sua chave privada, acabou adeus, os bitcoins vão ficar lá naquela carteira para sempre e eles são considerados bitcoins perdidos. Por isso que é importante fazer backup e cópias seguras da sua chave privada para impedir que outras pessoas tenham acesso à sua carteira, mas também impedir com que você perca o total acesso à sua carteira porque uma vez que a chave foi perdida, não tem como recuperar simplesmente não há o que fazer? Esse é um dos custos dessa liberdade que o Bitcoin dá. Quando você está sujeito a uma autoridade central e essa autoridade controla o acesso ao seu dinheiro, ela pode restabelecer se você, por acaso, perder o acesso. Mas ela também tem a possibilidade de fazer um confisco e tem todo o poder em cima do dinheiro que você deixou guardado. Então é realmente um preço a se pagar para ter toda a liberdade e não estar sujeito a nenhuma entidade central, além de várias outras vantagens que eu vou falar ao longo dos episódios. Mas é importante ficar atento que a chave privada é algo que você deve guardar com muito carinho ou você pode perder o acesso a todos os seus bitcoins e eles serão perdidos para sempre. Então resumindo, o que você precisa para utilizar seus bitcoins? Você precisa criar uma carteira, você vai a um, um site onde há negociação de bitcoins, você cria uma conta nesse site, transfere dinheiro para esse site, compra bitcoins nesse site ou você compra de uma pessoa que você já conhece, a, a, a transação é muito mais fácil de acontecer. Uma vez que você está com os bitcoins em sua carteira, você pode através do seu smartphone ou através do seu computador. Pelo smartphone é muito mais simples, porque se você pode chegar, por exemplo, numa loja que criou uma carteira, mais ou menos como você criou a sua, lá vai ter um código público da carteira dessa loja. Ela vai dizer quanto é o preço de um certo produto. Você vai pegar o seu aplicativo no smartphone, vai digitar o valor em bitcoins, tirar uma foto do endereço da carteira da loja, que vai estar exposto, enviar os bitcoins, e assim que a transação for confirmada, a loja pode dar como concluída a compra. É mais ou menos parecido como acontece hoje com o cartão de crédito na visão do consumidor. Mas na visão da loja, é muito mais interessante esse processo, porque ela não paga absolutamente nada em relação às taxas que ela paga quando você utiliza o cartão de crédito, que existe uma cobrança em cima da venda e em cima da máquina de cartão de crédito que é usada. Bom, eu espero que não tenha ficado muito confuso a minha explicação desse episódio. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários que eu respondo em episódios futuros. Eu não sou nenhum expert em Bitcoin mas procuro ler bastante, procuro me informar sobre o assunto. Então, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu pesquiso para poder responder. Tá ok? Espero que tenham gostado. Um abraço!